E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo, vamos aprender como criar uma carteira para utilizar na rede Solana. Aqui no Google, vamos digitar Phantom Wallet. Aqui pessoal, ó, Phantom Wallet, clica aqui, clica em ADD Chrome. Lembrando que eu estou utilizando o Browse Chrome, tá pessoal? Pronto, pessoal. Chegou aqui, ó. Você se atenta aqui, ó. Phantom.app, tá? Verifica se é realmente o site oficial. Pronto. Clica aqui, ó. Usar Chrome. Adicionar a extensão. Já baixou. Agora está verificando. Vamos aguardar. Prontinho, foi instalada, já está aqui, ó Caso a sua não esteja aparecendo aqui Você clica nesses três botãozinhos aqui, ó Ferramentas, Extensões Aqui nessa lista de extensões, procure por ela, ó E aí você habilita Isso se a sua não estiver aparecendo aqui, tá, pessoal? Aí habilita aqui Pronto, fecha Vem aqui, ó Clica nisso aqui E habilita aqui, ó aí ela vai aparecer aqui a sua carteira agora vamos criar nossa carteira porque até aqui a gente só apenas baixou a extensão agora vamos criar nossa carteira dá dois clico pronto vamos chegar nessa tela aqui ó e aqui ó tem recuperar a carteira que não é o caso pois a gente ainda não tem isso aqui é quando você já tiver sua carteira criada e por algum motivo você quer recuperar, você vai usar as palavras-chave para recuperar. Então vamos lá, pessoal. Você vai clicar aqui em Create New Wallet. E aí, pessoal, vai aparecer suas palavras-chave. Então, ó, Create New Wallet. Aqui, pessoal, vão estar as suas palavras-chave, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 palavras-chave que você vai anotar em um papel. Caso você um dia precise recuperar sua carteira, então você guarde essas palavras-chave porque somente com essas palavras-chaves é que você vai recuperar sua carteira caso dê algum problema na sua carteira. Prontinho, já anotei. Agora eu clico aqui em OK. Eu já salvei. Aqui você vai criar uma senha. Lembre-se, essa senha aqui é para você autorizar as negociações, então Anote essa senha e não esqueça dela Vamos lá, vou criar a minha aqui Use uma letra maiúscula, um caractere especial Use alguma coisa que dificulte alguém descobrir sua senha Clico aqui em Agger E clica em Salve Então já está tudo pronto Já estamos com a nossa carteira criada Clico aqui em Finalizar E agora pessoal, olha só Clica aqui nela, ó e a gente já pode receber as nossas moedinhas aqui ó olha aqui ó para adicionar os tokens vamos ver aqui se já tem token Samu olha aqui o tokenzinho Samu vamos habilitar logo ele né porque é a primeira meme coin da rede Solana Shiba toma cuidado Shiba que a Samu tá de olho então já habilitei aqui, ó, mas você pode habilitar aqui, ó. Tem várias moedas que você pode estar tá habilitando, tem a Radion, né, ó, a Radion, a Serum. Vamos ver aqui, ó, Serum. Ó, a Serum. Então, aqui você habilita as moedas que você quer adicionar à sua carteira. Pronto, ó, já tem algumas. E para você estar tá recebendo as suas moedas aqui, você escolhe, ó, escolhe o SDT. Clica aqui em Receive, copio aqui o endereço, ó, vou lá na corretora e mando para cá, meus USDT. É bem fácil, bem simples, tá pessoal? Não tem mistério. Qualquer dúvida, deixa uma pergunta aqui, que a gente vai estar tá batendo um papo. Se eu te ajudei, deixa teu like, curte esse vídeo, compartilha. Se eu te ajudei, comenta aqui, você me ajudou, seja um membro deste canal. Tem vídeos aqui exclusivos, aqui para a galera que é membro. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Fique com Deus e tchau, tchau. Fui!